Oi pessoal, nós vamos falar hoje sobre correlação. Você sabia que a maioria dos trabalhos que utilizam estimativas de correlação faz a interpretação dessa estimativa de forma errada? E que bem pior do que isso, a grande maioria dos trabalhos científicos que nós temos publicados, né, é, que utilizam a correlação, faz conclusões bem equivocadas... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Isso que é um assunto muito sério e que merece bastante atenção de vocês. Vamos lá? Vocês devem estar aí pensando, professor, lei mas relação é uma, algo muito simples, né? É algo bastante trivial, é... mas não é bem assim não, né? Vamos lá, inicialmente, né? falando aqui sobre a correlação, é, a correlação ela começou a ser introduzida né, lá no ano de 1880, aproximadamente, pelo Francis Galton. É, seu estimador teve algumas melhorias por Walter Frank, mas foi o Pearson, né, que trabalhou bastante aí com esses estimadores, tanto que a gente fala que essa correlação é a correlação de Pearson. Né? Existem várias outras correlações, vou até falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, veja só. Se a nossa correlação ela é próxima de 1 é esperado que nós tenhamos algo, mais ou menos assim, né? pontos né? É, em que, à medida que a gente aumenta o valor de x, a gente tem um aumento no valor de y. Por outro lado, nós podemos ter uma correlação próxima de zero. Num caso como esse, nós vamos ter que x, vamos ter y. A gente pode aumentar os valores de x, que a gente não vai ter uma alteração, né, uma associação aparente em y. Né? No caso desse, a gente vai ter uma correlação próxima de zero. Nós poderíamos ter um caso de uma correlação próxima de menos um. Isso vai acontecer em situações né, onde nós aumentamos o valor de x e temos um decréscimo no valor de y, em caso como esse, né, nossa correlação é negativa. Até aí não tem novidade nenhuma para vocês. Vamos imaginar uma situação, vamos imaginar uma situação, por exemplo, que a gente está trabalhando com doses de potássio, né? e a gente quer avaliar o efeito da dose de potássio na produtividade de plantas. Para quem não sabe, o potássio é um adubo, é um fertilizante que faz com que, à medida que a gente aumenta a nossa dose de fertilizante, nossa produtividade aumentando até um determinado ponto onde começa a ter uma toxidez. Né? Quando a gente tem uma situação como essa, a nossa correlação ela é próxima de zero. Então veja só, nesse caso aqui a gente tem uma associação entre o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Só que a nossa correlação é próxima de zero. Por quê? Porque a correlação é uma medida de associação linear. Se nós tivéssemos uma associação de qualquer outra natureza, como uma, uma associação aqui quadrática, Onde você vai aumentando até um determinado ponto onde diminui, a nossa correlação tende a ser próxima de zero. Da mesma forma, né? se a gente for imaginar como que se dá o crescimento de plantas, o crescimento de animais... À medida que aumenta os nossos dias, a gente tem um aumento bem pequeno aqui do tamanho, até um determinado momento onde esse aumento aumenta muito, até um outro momento onde a gente tem uma estabilização, né? Num caso como esse, se a gente for estimar uma correlação, essa correlação também vai dar próxima de zero. Então, veja só, não é o fato da gente ter uma correlação muito pequena, né? próxima de zero, que quer dizer que a gente não tem associação de duas características, né? a correlação da medida de associação linear. Então vocês precisam tomar bastante cuidado nisso na hora de redigir o trabalho de vocês. Quando vocês escreverem lá que a correlação ela é baixa, ela é não significativa, ela é nula, fala que isso significa que você não tem uma associação linear, mas pode ter alguma ou outra associação de uma natureza que é, não seja... Linear, ok? É muito legal até mesmo apresentar é, alguns gráficos de dispersão para a gente conseguir ver o que está acontecendo com esses pontinhos aí, né? E aí a gente vai conseguir identificar com a maior clareza se a nossa correlação nula né, está caindo no caso com esse ou está caindo no caso com esses dois aqui. Mas agora, pessoal, eu vou complicar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Vou imaginar aqui um exemplo fictício. Tudo bem? Acabei de inventar esse exemplo aqui. Mas é bem legal. Vamos imaginar que a gente tem aqui ó, uma cidade A, B, C e D. A né? cidade A é uma cidade pequena com 30 mil habitantes, né? a B tem 65 mil habitantes, até a cidade D que tem 120 mil habitantes. Ok? Vou imaginar que nós estamos olhando o número de policiais que a gente tem em cada uma dessas cidades. A gente pode ver que quanto maior a cidade, maior aqui é o nosso número de policiais, é algo de se esperar. E vamos imaginar também que a gente está avaliando aqui o número de furtos. De forma que a gente teve 30 furtos por mês nessa cidade A, 45 furtos por mês na cidade B, até teve 120 furtos na cidade B. Vou imaginar que a gente quer, então, encontrar uma associação entre o número de policiais que a gente tem em uma determinada cidade e o um número de furtos. Se nós fizermos um estudo dessa forma, a gente ia ter uma situação mais ou menos dessa forma aqui, onde a nossa correlação ela tenderia a ser próximo de 1. Então, veja só, se aumentando o nosso número de policiais... Nós vamos aumentar o nosso número de furtos. A primeira conclusão que a gente poderia tirar, né, uma conclusão óbvia, seria que, à medida que a gente aumenta o número de policiais, a gente aumenta o número de furtos. Então, né, do ponto de vista prático, a gente poderia sugerir no nosso trabalho que uma ótima solução então, para diminuir o número de furtos é diminuir o número de policiais. Então, veja só. Vocês estão devem estar olhando pavorados, né? Pô, Cine, mas isso não tem nada a ver, né? Intuitivamente a gente sabe disso, né? Mas se a gente olhar a estimativa de correlação por si só, né? A nossa conclusão é essa, que a gente tem de diminuir o número de processos para diminuir o número de furtos. A gente sabe que por trás disso a gente tem uma outra característica que está influenciando nessa correlação alta, que aqui é no caso é o nosso número de habitantes, né? Então, nosso número de habitantes está influenciando, de fato, o nosso número de furtos. Né? É, o que, que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a correlação ela não tem em si uma associação de causa e efeito. E isso é um problema muito sério. Né? Muitas vezes a correlação entre duas características, curtos né? de nomes especiais, ela não se deve somente a essas duas características, né? a associação ela tem, mais sim o efeito de outras características, o efeito indireto de outras características. Né? Tudo bem? É, e o que, que isso faz? Isso faz com que as conclusões sejam equivocadas. A grandíssima maioria dos artigos, diria 80% 90%, se bobear. Que apresenta a estimativa de correlação faz a todo tempo é, esse tipo de considerações. à medida é que aumenta um, o outro diminui. Né? Explica isso e faz conclusões com, essa, é, com esse raciocínio de causa e efeito que, na verdade, não é verdadeiro. Então, sempre quando a gente quer estudar a associação de duas características, a gente precisa ter muito cuidado, né? Por conta da influência de outras características que também estão envolvidos aí no fenômeno estudado. Neste caso, existem várias outras alternativas, né? Como a gente trabalhar, por exemplo, correlação parcial, ou até mesmo a análise de trilha, onde a gente faz um desdobramento das nossas correlações, né? Em efeitos diretos e em efeitos indiretos. É, então, pessoal. Isso é muito importante. Né? Vocês conseguem observar, então, que o fato de uma correlação ser baixa não quer dizer que não exista associação entre as características, né? só quer dizer que essa associação ela não é de natureza linear, mas pode ser de outra natureza. E o fato da gente ter uma correlação alta também não quer dizer né, que, de fato, à medida que a gente aumenta uma característica, a gente diminui a outra, né? é... uma vez que a gente não tem essa associação de causa e efeito. Então isso daí é algo muito interessante, é muito importante vocês pensar e refletir nisso daí, principalmente sobre a forma como a qual vocês vão é, interpretar a correlação na nos trabalhos científicos de vocês. É, em futuras aulas a gente pode falar aí dessas correlações parciais, sobre a correlação, né, sobre o desdobramento dessa correlação com meio da análise de trilha. Existem outras correlações bem interessantes também, né? como a correlação de Spearman, correlação de kerdal, correlação policórica, tetracórica. Se você tiver curiosidade saber um pouquinho mais sobre essas outras correlações, põe um comentário aí embaixo, né? pedindo, solicitando esse tipo de conversa, que futuramente a gente apresenta aí mais aulas, né? aprofundando mais no estudo da associação entre características. Beleza? Então é isso pessoal, quem não curtiu o vídeo, fa, curte aí, se inscreva no canal, compartilhe com o colega de vocês, que isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. E até a próxima aula!